Oi Sandra! 2021 foi um ano legal. Foi um ano muito foi um legal. Um ano Nossa, bom. foi um ano especial, a né? A gente estava inspirado, fizemos várias canções. Teve canção nova para o concerto para bebês. Depois da mamãe e da maninha, vem a hora da titia, a vez da sua dindinha. Depois do papai e do maninho, vem a hora do titio, a vez do seu dindinha um clipe que se chama Fábula dos Quatro Bichos. lá, zumbira, lata, de Cria tanta história, tanta anedota, e não fala um de verdade. Teve um clipe que se chama Canção para a Fauna e Flora. A ação colaborativa de um clipe pros vovôs e vovó. Sim, Cesta de tranqueira, banho de banheira, tanque de areia na casa da vovó. Tem tato bolinha, mesa de macia ovo de galinha na casa do vovô. Teve a trilha do Grupo Corpo trilha Primavera, um presentão que a gente ganhou da Tem tanta vida. Tanta coisa, né? Teve a presença de vocês, teve é. a presença de convidados incríveis. Nós vivemos as estações, nós somos parte da natureza. Nós somos criança uma vez, daqui a pouquinho seremos jovens, adultos, daqui a pouquinho seremos velhos. Tá uma loucura assim, de sentimentos, de sensações. Foi um ano muito bom, né? Plantamos várias sementes, né? Na verdade, as sementes, ó, estão aí espalhadas, as crianças cantando as nossas músicas, as famílias celebrando a vida. E a vida vai seguindo. Sementinha voou, o vento levou, voou pelo ar. Tchau